Olá, boa noite a todos e a todas. Nós vamos começar aqui mais uma roda de conversa do CCV. Hoje, dia 27 de julho, mês de julho praticamente acabando. No último sábado tivemos um grande ato aqui na cidade de Campinas, fora Bolsonaro, por auxílio emergencial. e, Enfim, um ato extremamente importante, volumoso, como tem sido. E a gente segue mobilizado para o enfrentamento e... e cobrando a ampliação da vacinação para que seja garantida a vacina no braço de toda a população, para que tenha auxílio emergencial digno, né, e não esse valor irrisório que foi concedido, e nas próximas rodas a gente volta a falar desse tema por aqui, tá bom? Como a gente sempre faz, você que está nos acompanhando nesse momento, manda um feedback aí sobre o áudio, sobre o vídeo, se está legal, é... A qualquer momento, vocês podem escrever na caixinha de comentários sobre aquilo que vocês quiserem comentar, uma crítica, uma opinião. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, façam, que a gente vai fazer um bloco de leitura no meio da transmissão. Mas antes de anunciar os convidados aqui, eu vou dar alguns informes enquanto o pessoal vai chegando. Compartilhe essa live para que ela chegue ao maior número de pessoas possível nos grupos que você participa, principalmente grupos onde estão servidores públicos, municipais, trabalhadores do serviço público municipal, porque tem tudo a ver com o nosso papo de hoje. Compartilhe na sua timeline, compartilhe no WhatsApp para que a gente reforça essa transmissão tão importante, para que a gente volte a ter um sindicato de luta, aguerrido, que faça enfrentamentos e, e que lute pelos direitos da nossa categoria. Falo nossa porque também sou trabalhador de serviço público. É, bom, mas antes de começar o nosso papo, alguns informes. Né? Primeiro dizer que esse, essa roda é uma parceria com, a, com os nossos camaradas da TV Matraca, eles que tem um canal no YouTube, fica aqui o convite para que vocês visitem, TV Matracas, é um canal lá no YouTube, nosso companheiro Fausto, que também foi servidor aqui da Prefeitura durante muito tempo, muitos devem conhecer, fica aí o convite para que vocês conheçam esse canal. Essa transmissão, ela é também uma parceria com companheiros e companheiras do Socializando Saberes, tá? Tá aí o site do Socializando Saberes, se você quiser acompanhar nossas transmissões é, de roda de conversa, toda terça-feira, 19 horas, você pode, além do, do, do Facebook, você pode também acompanhar no site do Socializando Saberes que está sendo mostrado aí para você, tá bom? Fique à vontade, quem não quer entrar no, no Facebook ou não tem conta no Facebook, acompanha pelo site sem problema nenhum, tá bom? Uh, além uh, desses informes, quero dizer também que a sua doação é super bem-vinda, a gente ainda tem a sede, embora sem atividades presenciais, como a gente fazia no passado, né? Mas a gente vai voltar a fazer em breve. Então, a gente tem os custos para cobrir. Sua doação é muito importante. Está aí a nossa chave PIX. 27, ao contrário, 80. Esse número é o número do CNPJ, do CCV. Através do CNPJ, você faz a sua doação, qualquer valor que você puder doar, para o CCV, o Centro Cultural Esperança Vermelha, que funciona aqui no centro da cidade de Campinas, ok? Nosso agradecimento àqueles que doam todos os meses. A gente mantém o Centro Cultural Esperança Vermelha com doação da, de pessoas físicas, né? Não tem nenhuma instituição por trás. Está aí o site do CCV. A gente está começando a planejar o segundo semestre. Em breve, teremos uma grade de cursos para o segundo semestre no nosso site. Mas você entrando lá, vê os cursos que já aconteceram ou que estão em andamento. Tem um curso em andamento que é o curso de uh, História da África. Dá ainda para fazer matrícula, dá para... Uh, você assiste as aulas que já passaram, que ficaram gravadas em vídeo e depois, as próximas aulas, você assiste ao vivo, porque ainda tem algumas aulas antes do encerramento do curso. Ok? Uh, queria dar alguns informes sobre a pandemia na cidade de Campinas, a gente tem um avanço da, da vacinação, estamos chegando aí a 75%, da, da, praticamente 900 mil pessoas tomaram é, vacina na cidade de Campinas, né? É, quase 20% da população, quase 75% imunizada de, de alguma forma, dentre esses, 20%... É, não, 20% do total da população já tomou a segunda dose, ou seja, com imunização completa, entre aspas, né? E chegando aí a 75% da população com uma imunização parcial, porque tomou é, a primeira dose, né? Enfim, esses dados podem variar, né? É mais uma referência, porque a gente não tem um senso com a população exata da cidade de Campinas esse ano, a gente trabalha com a projeção, então eu estou... Tô fazendo aqui uma estimativa, né? Agora, o que é importante dizer é que a vacina está salvando vidas. Quem não acreditou na vacina, ou quem se recusou a comprar a vacina, como a gente sabe que aconteceu no ano passado, é por isso que a gente está ocupando as ruas, né? É, hoje a gente tem na cidade de Campinas 81 leitos disponíveis, coisa que há meses a gente não via, né? Chegamos a ter 200 pessoas, mais de 200 pessoas, na fila de espera por leito na cidade de Campinas. Atualmente, tem 81 leitos livres, tá? É, 54 na iniciativa privada, 27 no, no, no SUS, na iniciativa pública, ok? Então, isso são números ainda, não dá para comemorar, tem muita gente internada, tem mais de 600 pessoas internadas com Covid, ou em UTI, ou em leitos é, que, que não são de UTI, né? É muita gente, e, enfim... Poderíamos ter evitado, né? A gente poderia estar numa situação muito melhor. Nara Oliveira escreveu aí vacina sim, ela que é presidenta do Conselho de Saúde já esteve aqui com a gente. Maria Amélia também está acompanhando, ligada no debate sobre o sindicato. Com certeza, hoje, trabalhadores do serviço público estarão com a gente aqui, né? Tanto a Maria Amélia quanto a Nayara são trabalhadores do serviço público. Então é isso, estamos de olho no que vai, no que está acontecendo na cidade, hoje eu estou dando esse informe bem rapidamente, porque são dois convidados, e aí a gente precisa é, correr aqui para dar tempo de todo mundo falar. Então é isso, nosso papo de hoje é sobre o processo eleitoral do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal aqui da cidade de Campinas. nós Hoje foi registrada a chapa, e, e nós temos aqui duas pessoas que integram a oposição a atual direção do sindicato e vamos conversar bastante é, com muitas informações sobre como vai ser o processo e, e o que, que já aconteceu, o que vai acontecer daqui para frente e, enfim, e talvez um pouco, é, se alguém tiver dúvida sobre o que propõe essa chapa, porque são dois companheiros, uma companheira e um companheiro que representam uma chapa né e se alguém quiser saber, é, propostas da chapa, também faça perguntas aí, a gente está aqui para começar a bater esse papo. Em breve vai ter boletim, vai ter material é, de divulgação, né? mas nós estamos aqui hoje dando um pontapé inicial com, com exclusividade, é, recebendo aqui dois convidados muito legais. Então, estão aqui comigo hoje a Jaqueline Teixeira Chaves e o Marco Aurélio, é, os dois são companheiros que trabalham no Serviço Público Municipal e compõem a posição sindical. E nós vamos começar primeiro com o Marco Aurélio. É, boa noite, Marco Aurélio. Fique à vontade para fazer sua fala inicial. Eu vou dividir 15 minutos para cada um, para a gente dar uma controlada no tempo e não estourar o nosso teto, tá bom? E aí eu te dou um aviso: quando você estiver chegando perto disso, eu te dou um toque por aqui, tá bom? Boa noite, Marco. Fica à vontade para fazer sua explanação inicial. Bem-vindo na roda de conversa do Centro Cultural Esperança Vermelha. Acho que o seu, seu microfone está desligado, Marco. Caiu. Opa. Vou esperar que. Opa, voltou. Agora a eu gente sim. te ouviu. Isso. Agora Você te ouviu. Estou me ouvindo agora? Sim. Beleza. Boa noite. Boa noite, Adriano. Boa noite a todas. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu sou Marco Aurélio, sou organizado no coletivo Oposição, Unidade e Luta, né? assim como a Jaqueline. Eu estou na categoria de servidores desde 1992. E, ao longo desse tempo eu é, nem sempre morei na cidade de Campinas. Uma grande parte do tempo eu morava em Atuba e fazia jornada mínima aqui na cidade, 15 aulas por semana. Né? É, eu estou começando por aí porque uh, a minha integração à oposição, à unidade de luta, é relativamente recente. Eu acompanhei o processo eleitoral de 2017, participei junto com a oposição Unidade Luta na Chapa 2, né? e é mais ou menos dessa época para cá que eu tenho tido uma atuação mais é, consistente, por assim dizer, ou mais frequente né? no movimento aqui na nossa cidade. É, nesse, até essa época eu estava morando em Indaiatuba, até um pouco antes dessa época, na verdade, eu morava em Indaiatuba e lá, com alguns companheiros, nós criamos em 2000, é, depois tivemos que criar novamente, por uma exigência burocrática do Ministério do Trabalho, é, o Sindicato dos Professores das Escolas Particulares de Indaiatuba, Salto e Itu, o Simprovales, né? é, e o Simprovales digamos assim, é, ocupou aí a minha, a, a minha atuação durante cerca de 12 anos que eu permaneci por lá, é, em 2013, 14, que eu em 2013 eu me mudei para Campinas, e a partir daí, então, eu comecei a me integrar à, à, à discussão sindical aqui na cidade, né? Eu venho... De tempos, eu estou numa fase que eu brinco que eu sou uma pessoa que veio do passado, porque, de fato, eu comecei a militar no movimento secundarista em 79, quando eu cheguei a Campinas e um primo meu, trotskista, que militava na Convergência Socialista, o Gile, talvez seja conhecido de algum dos ouvintes e do, dos... Do, uma das pessoas que nos assiste, né, é, e aí eu entrei no movimento secundarista e participei na campanha da Anistia, depois fiquei no movimento secundarista, passei por bancários e tal, até que eu fui parar uh, na educação como uh, conselheiro da POSP, e aí, já na sequência, fui para a Indaiatuba e começa esse processo aí que eu comentei para vocês em 2000, né? Então, de 2000 a 2012, 2013, eu praticamente não tinha participação na organização sindical da categoria, eu estava muito envolvido lá com todo, toda a situação que o, que o sindicato impunha lá na nossa região, né? Começando aqui, eu acompanhei com uma frustração muito grande o processo eleitoral de 2017, quando infelizmente não foi possível construir a chapa de unidade, não se conseguiu construir um acordo, né? e as, as duas oposições, classistas e combativas que existem dentro dos servidores de Campinas, se apresentaram nas chapas 2 e 3, sendo chapa 2 a chapa do, eh, da oposição Unidade e Luta, o nosso agrupamento político, e a chapa 3 do CTL, Coletivo de Trabalhadores em Luta. Né? De lá para cá, desnecessário quase dizer que a situação do país mudou drasticamente. Né? Já vínhamos de um processo de golpe parlamentar contra, contra a presidência Dilma, é, numa ascensão conservadora muito forte, em que depois desse golpe político, a, a imposição do governo, as imposições trabalhistas e, e, e do governo Temer, é, causaram já uma série de prejuízos à classe trabalhadora no seu conjunto. Né? Nós tivemos, então, uma temporada de extrema dificuldade que se inaugurou a partir dali, e de lá para cá nós temos um acúmulo de derrotas por parte da classe trabalhadora, que agora assume proporções que jamais foram pensadas nem pelo mal, mais pessimista né? do, do, dos, dos, uh, dos especialistas, né? Ou, é, ou mesmo de qualquer pessoa com grande percepção que a gente possa é, imaginar aqui. Né? Muita gente graúda da intelectualidade, da vida acadêmica, do mundo político, foi surpreendido com a rapidez e com a contundência da ascensão autoritária que nós verificamos no último período, e, particularmente, para nós que somos sindicalistas, é, causa, assim, também espanto o volume de ataques sofridos pela classe trabalhadora e pelo funcionalismo público. Não que antes fosse fácil, mas é, o que nós temos vivido é, é coisa que, se alguém nos contasse anos atrás, ó, vai acontecer, se eu chegasse alguém para fazer uma profecia para nós, né? a senhora vai acontecer isso, isso assim assado, um fascista genocida vai chegar ao poder com 57 milhões de votos, vai ameaçar as pessoas, a democracia, as instituições, a liberdade, a sobrevivência, a vida das pessoas, e mais do que ameaçar, ele vai dizimar dezenas e dezenas de milhares de pessoas, dificilmente algum de nós acreditaria. Né? Então, a realidade, eu acredito, acabou impondo certas exigências ao movimento popular, ao movimento sindical, impôs a necessidade de uma convergência das forças políticas do campo popular, no sentido de... Uh, organizar uma resistência firme contra o avanço fascista, contra o avanço, uh, contra os nossos direitos, enfim. A própria situação histórica que se impôs no, no último período acabou nos direcionando para essa... Uh, vamos chamar, num primeiro momento, assim, acho, de convergência, né? A... Uh, porque nós tivemos que, uh, e temos que, nos organizar, porque os ataques não só foram e são, foram violentos, como são violentos, e aí está para provar que não pararam os ataques, nós estamos na bica aí da aprovação pelo Congresso da Reforma Administrativa, PEC 32, que vai ser um assalto violento, contra os direitos do funcionalismo público, contra ah, ah, as nossas garantias eh, como trabalhadores do serviço público. Né? Então, dentro desse contexto, foi que a gente procurou fazer essa discussão dentro da oposição Unidade Luta, nesses últimos quatro anos, a gente tem... Ah, feito um bocado de discussões no grupo, né, e particularmente no último período ali, no, em 2020, já em, em plena pandemia, nós ah, começamos a, a, a nos organizar para conversar com os companheiros do CTL, e, iniciadas essas conversas em janeiro, nós tratamos aí de partindo de um programa basicamente sindical, porque muitos daqueles companheiros, ou pelo menos os companheiros que remanesceram naquele grupo, o grupo da do CTL também teve algumas uh, alterações, alguns movimentos internos, né mas muitos daqueles que restaram, inclusive, estão junto com o CTL, uh, se, já se posicionavam desde 2017, nós sabíamos disso, pela unidade. Né? É, então, a gente percebia que existia um ambiente favorável à construção dessa unidade, e buscamos conversar com os companheiros o que era possível fazer para que isso se efetivasse e que nós conseguíssemos, enfim, superar as divergências. Né? É, do ponto de vista político, da análise conjuntural, ou mesmo do balanço é, que se possa fazer dos, uh, dos últimos governos, inclusive dos governos petistas, é, diante antemão mal ficou posto que nós não tínhamos grande convergência de análise, né, é, em determinadas situações, inclusive as análises eram conflitantes, né, é, mas nós acordamos uma pauta sindical comum, né que, na verdade, de certa maneira, já estava presente nos programas das duas chapas em 2017. Né? Então, esse foi o ponto de partida para que a gente discutisse a unidade dentro do respeito das diferenças políticas é, que eu mencionei por parte de ambos os grupos. Né? É, então, nós construímos uma pauta sindical e chegamos agora no final de junho, a finalização dessas conversas e a composição da chapa unificada das oposições, que foi saudada como aquilo que ela é pelas centrais sindicais combativas da nossa região, a CUT, o CSP com lutas, a Intersindical, também a FETAN a Federação dos Servidores, né? Uh, foi saudada como é, ou seja como aquilo que ela é ou seja, uma grande conquista do movimento sindical dos servidores que pode inclusive repercutir e que há de repercutir porque nós pretendemos ganhar mesmo essa eleição há de repercutir na própria organização do movimento sindical e popular na cidade de Campinas na medida em que nós estamos sendo apoiados por pelo menos três centrais sindicais até agora, sindicatos metalúrgicos têm acolhido nossas reuniões e se, têm se disposto a colaborar com a campanha das oposições unificadas, a FETAM. Né? Então, existe uma, uma, uma expectativa muito grande em relação a essa eleição, porque ela não acho exagerado dizer, ela muda a relação de forças no movimento sindical e popular na cidade de Campinas, na medida em que as oposições unificadas têm, agora sim, a chance, a oportunidade de criar na cidade de Campinas uma direção sindical, de fato, dedicada às lutas, à defesa dos direitos dos servidores e servidoras municipais, a defesa da saúde pública, da educação pública, a defesa do serviço público como um todo, que vem sendo tão atacado nos últimos anos. Né? Nós temos aí agora o processo eleitoral se avizinhando, nós vamos ter eleições no dia 22 e 23 de setembro. Então, se nós contássemos a semana presente aqui, nós teríamos sete semanas e meia de campanha. Alguém brincou, né, Jaque? Sete semanas e meia de amor pela frente. É... E é o que vai acontecer, nós vamos ter aí sete semanas, se nós contássemos a semana presente, né? Porque na nona semana já acontecem as eleições, né? Nós temos aí, por que que é sete semanas e meia? E nós temos o feriado 7 de setembro, e no feriado 7 de setembro, dificilmente nós vamos é, é, conseguir fazer campanha, talvez seja um momento em que a gente vá se organizar para a reta final, porque aí vão estar tá faltando 15, 20 dias para o processo eleitoral, efetivamente. Né? Então, uh, nós temos aí uma maratona de atividades que deve nos ocupar nos próximos dias. Quero aqui, de antemão, já até me desculpar com as companheiras e companheiros que eventualmente não estão me vendo muito dar palpite no grupo etc e tal é, que eu sempre faço isso e tenho tentado fazer mas hoje por exemplo nós estamos no segundo terceiro compromisso do dia né nós tivemos ontem o dia todo é, envolvido com a, a, o processo de coleta de documentos e, e preparação para entrega lá e lá no, no, no, no protocolo né e agora aí vai ser assim e, e eu acho baratíssimo, eu acho delicioso, desde que nós consigamos, de fato, conquistar essa direção sindical tão necessária para o resgate do servidor público do município de Campinas, por meio da valorização efetiva dos seus direitos e por meio de uma uh, atuação sindical honesta, é, democrática, é, classista, combativa, lutadora de fato, e não é isso que a gente assiste lastimavelmente no sindicato dos servidores hoje, que é o mais descarado é, entreguismo que pode existir de direitos, é, nós, não temos, nós não temos mais reajuste, nós não temos mais aumento, nós não temos mais campanha salarial, né? Nós não temos nem nem mesmo a oportunidade de compor a comissão eleitoral. A oportunidade de compor a comissão eleitoral foi negada por um bando de brutamontes associada a um bando de colegas desqualificados para o exercício da atividade sindical, né? É, que Esse juntos impediram encerrando. a participação tá. da categoria. Oi Ok, tô, já estou tô, tô até inventando Pode um concluir. Pouco o que falar, já estou terminando, então. É... Obrigado, Adriano. Então, o processo eleitoral está aí na cara do gol, é para amanhã, Unidade de Luta, a nossa disposição de unidade é a mais sincera, é a mais entregue, é a mais uh, honesta, possível, aqui existem pessoas que querem fazer um sindicalismo diferente, classista, combativo, e nós precisamos e contamos com toda a ajuda possível dos companheiros e companheiras que estamos assistindo. Vamos para a luta, porque dá para ganhar, e nós estamos aqui, que é para ir para cima mesmo, porque é necessário como nunca foi antes. Obrigado. Era isso. Legal, Marco, muito bom. É, tive que te interromper na minha, no melhor momento, né, na hora que você ia qualificar a, a aos, não, atual direção lá, mas não tem problema, porque depois a gente devolve a palavra para você mais uma vez no próximo bloco, tá? Eu vou tranquilo. passar então para a Jaqueline para fazer sua exposição inicial. Boa noite, Jaqueline. Eu nem vou falar bem-vindo, porque você já é da casa, está sempre com a gente aqui já sabe como funciona, então fique à vontade, aí seja bem-vinda. Boa noite, companheiras, boa noite, companheiros. O Adriano já me qualificou, né, para casa, mas muitos de vocês me conhecem, eu vou ser breve no resumo, para quem não me conhece, sintam-se beneficiados de me conhecerem, né? Vamos lá, meu nome é Daqueline, eu sou servidora pública há 30 anos, e desde o primeiro momento sindicalizada no Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Campinas, lá nos idos de 1991. Logo depois, <risos> o sindical junto com vários companheiros, né, na época, que faziam, que já estavam na luta, né, e, e fazia. tem muito orgulho, né, dessa participação lá, lá atrás, menina ainda, né, 30 anos, mas já na luta. É, eu sou do grupo Posição Unidade e Luta, como o Marco falou. Né, eu vou só fazer mais um, uma fala sobre isso. É um coletivo de servidores públicos municipais que se colocam opos, na oposição dessa diretoria, dessas últimas diretorias, né, que tem se repetido, é, que tem nos representado quer dizer, que estão na diretoria, né? servidores que estão na diretoria, mas que não representam, de fato, os servidores públicos municipais, suas lutas, seus, é, seus problemas, né? não, não representam. Eu sou do coletivo já há algum tempo, e tenho participado de, de acho que é a terceira eleição, ou quarta, desde a primeira, e... Neste momento, foi muito difícil mesmo perder a, a, todas essas vezes, mas, como o Marco falou, a gente não imaginava que chegaríamos no momento que a gente está hoje. Por mais difícil que tenha sido já o, o que a gente pensava sobre nossa retirada de direitos, é, a falta de representatividade de luta... Da, da diretoria que tem se repetido né, em todos esses, esses últimos governos, a gente não imaginava que chegaria nessa situação. Seja na, na situação atual dos governos, né, do governo federal que criminaliza, né, mais que todos os outros, que criminaliza os servidores públicos, é, e que ecoa isso para a população, principalmente quando a gente não tem um sindicato com representantes que desfazem essa qualificação que os governos geralmente fazem para os servidores, né? O servidor público, seja municipal, federal, estadual, ele está presente em todos os momentos da, da sociedade, né? A gente não consegue enxergá-lo, mas ele está lá. Às vezes a gente enxerga com raiva, porque é o servidor público que está na frente, né? Para atender, é o, é o professor, é servidor público... O postinho, quem nos atende no postinho, que às vezes não tem consulta para marcar, é servidor público, está lá né, fazendo a notícia, dando a notícia que às vezes é ruim, mas que tem, vem de uma má gestão. O monitor infantil é servidor público, infelizmente nós não temos motoristas e cobradores, servidores públicos, mas já tivemos, os coletores de lixo nós já tivemos, e daí vem uma outra situação que a falta de luta da categoria também, a falta de representatividade fez perder esses espaços, né? quando terceiriza, quando modifica a relação de trabalho, precarizando aí, diminuindo o, o serviço público e oferecimento de um serviço de qualidade para a população. Então, a gente não, eu não imaginava, nós do coletivo também, não imaginávamos que a gente chegaria numa situação muito pior do que aquelas outras, onde a gente já fazia luta, é, fazendo a defesa do servidor público, da classe trabalhadora em geral, porque nós somos todos trabalhadores, né? diante destes governos. E em Campinas, nós temos aí uma falta de qualificação dos, do, de quem... Eu, eu não gosto de falar a palavra representa, mas é isso que, né? legitimamente, o, o sindicato é, represent, representa uma categoria, no nosso caso, representa a categoria dos serviços públicos e a gente não, não imaginava que ficaria tão ruim né, como chegou nesses últimos tempos. Eles se associam a, ao desmando do, do governo que está posto, né? nós mudamos de prefeito, mas não mudamos de governo. Eu, eu costumo falar, e com muita propriedade, porque de puxadinho eu entendo, já que eu sou fiscal de tributos, eu costumo falar que essa direção sindical que tem se repetido é o um puxadinho do gabinete. O CAMPREV também já foi, mas não é mais. O CAMPREV é nosso, e quando é nosso eu falo que é da categoria, porque o CAMPREV também já foi puxadinho do, do quarto andar. E a gente precisa modificar isso. Diante disso, e já né, não, não repetindo a explicação do Marco sobre as outras tentativas de unidade, diante disso o nosso coletivo pode... É, Pro, conclamou a necessidade dessa unidade. né? Já lá no final de 2020 e no início de 2021, decidimos que alguns de nós representaríamos e começaríamos as conversas. E chegamos sete meses, sete longos meses de conversa, é, tendo reuniões às quartas-feiras, algumas online e outras presenciais, apesar do meu pavor... Né? A gente conversou bastante, a gente se convenceu bastante, a gente construiu bastante. Entendemos que é um momento de... Todos os momentos da luta né? é, é um momento de defesa da classe trabalhadora e, e que passa pela sociedade. Né? Não existe uma sociedade sem a classe trabalhadora e não existe a classe trabalhadora sem os servidores também, concursados, né? inclusive. E aí, a gente conseguiu fazer essa construção. Uma construção que nós sempre falamos que temos muito orgulho. Muito orgulho, é, é um momento muito difícil a gente aprender a fazer luta também com outra oposição, porque nós estamos no mesmo campo. Né? Estamos no mesmo campo e a gente conseguiu fazer essa construção independente da, de outras diferenças, e não são colocadas na hora que a gente tem que resgatar para a classe trabalhadora e para o conjunto de servidores públicos municipais o direito a ter uma representatividade, a ter a luta pel, pela, pela, pelo respeito, pelo direito de ter reajuste, de ter direitos. Né? É, essa semana, por exemplo, a gente ficou estupefato porque a resposta pro, do prefeito para Direto, para a diretoria, que, no, que, que é atual, é que a gente talvez consiga 35% de consignado, né? e o 13º em julho, inclusive para os aposentados. Então, assim é um escárnio, é um horror sem precedentes, é, na cidade de Campinas, totalmente aliado ao escárnio, sem precedentes, que criminaliza e retira direitos dos servidores e da classe trabalhadora, também pelo governo federal. Isso é comum entre esta unidade que foi feita. A gente sabe que está sendo atingido e, que, e a gente precisa lutar. Né? Construímos essa unidade, é, temos um grupo, que, nessa unidade nós temos representantes... De, vários, de várias secretarias, temos da saúde, educação, assistência social, do passo, né? é, dos monitores, de tem pessoal que também está no operacional, a gente conseguiu, só não tem mais porque nós não nos encontramos, mas a gente quer também que a gente se encontre no apoio, na, na luta, na campanha, para fazer esse sindicato, para fazer essa categoria tão importante para uma cidade como todas as cidades, principalmente uma cidade como Campinas, né, já tão maltratada é, do jeito que tem sido, a gente precisa de todo mundo para essa luta. Eu, o, o, o Beto Guedes não sabe, né, mas eu copio dele, eu parafraseei dele fazendo algumas mudanças, a gente vai precisar de todo mundo para livrar essa cidade, essa categoria da omissão e da opressão. Essa diretoria que está aí, ela não só se omite, ela oprime. Ela se omite, ela oprime. Ela é truculenta e a gente precisa resgatar o sindicato porque é o nosso ferramenta de luta, é o nosso instrumento de luta. E a gente vai fazer isso com a ajuda de vocês, né? Então, a posição Unidade Luta e alguns de seus membros referenciados pelo coletivo. A gente conversa muito, a gente faz muita reunião se uniu ao coletivo de trabalhadores Luta. Na semana passada, a gente registrou essa unidade, a gente participou do processo da comissão eleitoral o, a semana passada, e como o Marco lembrou, não conseguimos fazer ninguém, apesar de termos indicado, nós, essa unidade indicou três colegas, e hoje nós registramos a chapa de... De oposição unida, nós temos o número 2 e vamos para o fronte uhum. e vamos fazer um novo marco, né, na, na cidade de Campinas em relação aos servidores. Eu também sempre lembro, né, porque eu já sou mais velhinha, que esse sindicato já foi motivo de orgulho, né? Nesse sindicato passou a. Fafá, nossa companheira que faleceu, passou o Augusto Buenicone, que também já faleceu, um grande companheiro, um mestre. Passou a Cleusa, passou a Dilso, que é médico, né? passou a Marilena, servidora aposentada hoje, passou muita gente boa, né? E vai fazer, a gente precisa fazer com que essas próximas pessoas, esses próximos servidores se juntem a nós. Existe uma reforma administrativa aí que é, absorve todos os direitos, nega né, todos os direitos dos novos concursados, dos que ainda não chegarem, dos que estão aí depois de um determinado tempo. Ela atinge também os mais antigos, né eu tenho aí 30 anos de, de, de, de prefeitura. Então, a gente precisa construir essa categoria para ela se sentir, convencer essa categoria que, que ela pode se sentir representada, que ela pode convencer que ela pode trazer a sociedade também para apoiar e fazer uma cidade melhor, uma pressão de serviços e políticas públicas melhorada. Eu acho que, por enquanto, é isso. Gostaria de ouvir vocês e os encaminhamentos que devem estar aí no, no, no Face e no site. É isso. Está ótimo. Obrigado, Jaque. Bom, para quem está pegando a roda pela metade, que chegou agora, a gente está aqui numa transmissão discutindo o processo eleitoral do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal. Hoje, aqui, nós temos dois representantes que compõem a chapa 2. É uma chapa composta pelo CTL, o Coletivo Trabalhadores em Luta, e pelo Oposição Unidade Luta, já que Marco compõem o grupo Oposição Unidade Luta. Mas, esse ano, esses dois coletivos, né, Oposição Unidade Luta e o Coletivo Trabalhadores em Luta, esses dois coletivos se unificaram em torno de uma chapa só, que é a chapa 2, e, portanto, a gente tem unidade na oposição sindical que vai enfrentar a atual situação, uma direção sindical que transformou o nosso sindicato num, praticamente num puxadinho do, do quarto andar. Né? Então, como a Jaque muito bem falou e, e o Marco também expôs, foi uma oportunidade hoje para vocês conhecerem a Jaque e o Marco, a gente vai voltar a falar desse assunto muitas vezes, porque é um longo processo pela frente, né? Hoje é um pontapé inicial, mas é isso aí, está aberto para quem quiser fazer considerações, críticas, opiniões, é, escreva aí na, na, na caixinha de texto desse vídeo, a gente pede que vocês compartilhem essa live para que ela chegue ao maior número de pessoas possível, quanto mais gente, melhor, principalmente trabalhadores do serviço público que precisam... É, acompanhar essa discussão, a discussão que é central, estratégica para a gente no segundo semestre. E para quem trabalha no serviço público municipal, vai ser o principal assunto dos próximos meses, né? Porque toda vez que tem uma data base, uma campanha salarial, que a gente quer garantia de direitos, e, e a gente precisa se ver representado, isso só vai acontecer se a gente retirar a atual direção do nosso sindicato, que nos últimos anos se transformou quase que num, num, numa agência de, de, de publicidade do, do quarto andar, né, eu cheguei a ver nota do governo sendo publicada no, no site do sindicato, que é uma coisa absurda, né, e, enfim, a gente não, não é por aí. Eu queria, acho que é legal dizer, né, que é, essa começou o processo está apenas começando, foi publicado o edital da eleição e vocês mencionaram aqui como foi tensa né, a, a, a, o processo de eleição da comissão eleitoral. É, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para vocês nesse sentido, né? se vocês acham é, que tem alguma chance é, de reverter isso na justiça, para ter uma comissão eleitoral mais equilibrada, e se tem alguma iniciativa sendo tomada. Essa é a questão que eu gostaria de fazer para vocês, eu não vou deixar de perguntar, inclusive porque sou servidor também. Queria perguntar para a Paula se tem mais alguma questão aí, ou, ou comentário. Bom, vamos lá. Nayara Oliveira, boa noite companheirada, boa noite Nayara, seja bem-vinda. A Maria Amélia, boa noite a todos, obrigado Maria Amélia pela presença. Uh, quem mais? Valquíria dos Santos, sempre acompanha as rodas, dizendo aqui um boa noite também, boa noite, Valquíria, Guida Calisto, a vereadora, o RU, vamos à luta, Guida, que compôs essa, tão, não só esse coletivo né, de oposição e unidade de luta, como também é, a, a oposição sindical durante muitos anos, agora está com uma tarefa na Câmara Municipal, e deixou para nós agora esse rojão, né, Jaque e Marco, mas vamos lá, eu tenho certeza que a Guida vai nos ajudar bastante, é, mesmo estando lá no, no Legislativo, com certeza vai fazer campanha e pedir voto para a gente. A Nayara Oliveira, é, esforço tremendo para a construção dessa oposição unificada. Comentário da Nayara Oliveira. A Aline Jackman Goulart, Boa noite, Marcos, Jaque e Adriano. Obrigado, Aline, boa noite, seja bem-vinda aqui na nossa transmissão. A Nayara Oliveira coloca que as tramóias e corrupção da atual diretoria precisa de uma oposição unificada. Comentário da Nayara Oliveira, para vocês comentarem aqui. A Vanda Conte está dizendo aqui, ó, sucesso, muita esperança vermelha, abraços, Jaqueline, grande lutadora. Obrigado, Vanda Conte, boa noite. Nayara Oliveira coloca aqui também, importante recuperar esse sindicato para sua trajetória histórica de luta que já teve. Acredito muito nessa possibilidade. Muito bom, Nayara. Comentário da Soraya Zanfurlim, Marco e Jaqueline, com, combativos. Obrigado, Soraya, pela audiência. Valquíria dos Santos, tirar o sindicato das mãos dos pelegos e devolvê-lo para a categoria... Tem que ser prioridade zero da militância de esquerda de Campinas. Temos que envolver todo mundo e ocupar as redes sociais de uma forma muito firme. Comentário da Valquíria dos Santos. Obrigado, Valquíria. Josiane Búfalo. Boa noite, companheiros. Boa noite, Josiane. Seja bem-vinda. Elisângela dando aqui também um boa noite. Boa noite, Elisângela. Seja bem-vinda. A Karen também dando um boa noite. Boa noite, Karen. Vera Faria, grande companheira, boa noite, companheiras e companheiros, parabéns ao CCV pelo debate urgente sobre a retomada do sindicato dos servidores municipais para a categoria Viva a oposição unificada, salve a luta dos e das trabalhadores e trabalhadoras. Muito bom, obrigado, Vera Faria. A Aline está comentando aqui também, Marco dando aula de história, muito bom, comentário da Aline, Cássio Pacheco, boa noite, boa noite Cássio, Rafael Jorge, força companheirada, a hora para tirar a pelegada é agora, é isso mesmo. Rafael, obrigado. A Aline está dizendo aqui, foi dada a largada a essa campanha, e essa campanha será histórica, para tirar a, bora tirar a pelegada. Muito bom, Aline, obrigado. É, Elisandra Camilo, Está dizendo aqui, ó, boa noite, trio de luta e resistência. Muito bom, Elisandra, boa noite para você, viu? É, José Búfalo, fora Pelegada, Chapa 2, muito bom. Muitos comentários, estou vendo aqui que a audiência está boa. Soraya Zanfurlim, vocês poderiam dizer como foi montada a comissão eleitoral? Boa pergunta, Soraya. Vocês poderiam explicar aqui um pouco do processo de montagem da comissão eleitoral. Débora Chaves, 13, Chapa 2, representante dos servidores públicos de Campinas. Obrigado, Débora, pela audiência. Gerri de Oliveira, Rádio Noroeste, em consulta à direção, definimos apoio total à Chapa 2. Muito bom, Gér, muito obrigado. E Rádio Noroeste, portanto, firme na luta, apoiando a Chapa 2 nesse processo eleitoral, um apoio de peso que o Gér está anunciando aqui. Então é isso, é, queria agradecer a todos e a todas que comentaram e que estão acompanhando, eu vou devolver a bola agora e a proposta é inverter a, a ordem como a gente combinou no começo, tá? Vocês têm também o mesmo tempo aí, 15 minutinhos cada um, dá para comentar é, todas as, as participações aqui e fazer considerações finais para a gente fechar o segundo bloco do, da nossa conversa aqui, mas que é uma conversa inicial, teremos outras no futuro. Então, vai lá, Jaqueline, fique à vontade. Vocês estão me ouvindo? Sim. Vamos lá. É... Primeiro, eu queria falar uma coisa que eu deveria ter falado no início, que também deve trazer bastante orgulho para os servidores públicos dessa cidade, que o sindicato então, dos servidores públicos da cidade de Campinas, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros. Porque os nossos companheiros que ainda não podiam ser sindicalizados, estavam numa luta por direitos no momento que a Constituição foi promulgada e permitiu que os servidores públicos poderiam ter um sindicato. Né? Então, fica esse salve aí para os companheiros que já estavam lá na luta quando isso aconteceu, por isso que é um dos primeiros, se não o primeiro. Eu vou falar o, o, como que aconteceu a comissão eleitoral. Bom, né? A gente teve uma assembleia tinha que estar lá primeira chamada às quatro e meia, a segunda chamada seria às cinco, isso daí é uma chamada para falar sobre coro, né? faz as primeiras quatro e meia, depois às 17, para ver se tem coro para votação. A, a diretoria chamou a Assembleia naquele lugar exíguo, mesmo em tempos pandêmicos, né? e eles têm a chave na mão. Então, nós nos organizamos, conclamamos que a categoria se apresentasse, com que todo mundo se apresentasse, todo mundo que pudesse, para que a gente entrasse lá e fizesse a, a votação, indicasse os nossos companheiros para participar da comissão eleitoral, para ter igualdade de condições nesse pleito, e mesmo chegando bem cedo, o sindicato estava fechado, porque esse sindicato ele está fechado para a categoria. <risos> faz a luta, ele é trancado, é deles, não é nosso, nosso é só o repasse, só todos, todos os meses lá, o valor que a gente paga. Estava fechado, eu estava trabalhando, só poderia ir realmente perto do, do horário, <risos> o tempo todo lá, é, puseram banquinho, toda aquela palhaçada que não tem, tem outros nomes, mas não, não cabe aqui falar, estou <risos> falar, né? porque não dá processo, não posso né, ser processada nem ser presa e aí as pessoas não puderam entrar e, e mesmo sabendo que as pessoas as outras pessoas as deles estavam entrando chegou ao cúmulo de alguns é assim e os comissionados o que que acontece a gente tem o comissionado gente que não é concursada e esse sindicato também é deles aliás é deles não é nosso, né, e eles se sindicalizam em alguns momentos para poder votar, e como eles dependem dos governos para ter o emprego deles, eles ficam lá, então a gente viu comissionado, como sempre vemos, inclusive organizando quem que ia entrar e quem que não ia entrar, eu particularmente entrei, apesar de ter chegado 4h20 no local, mas teve colega que chegou antes e não entrou, e quando entrei, já estava lotado, entramos e ficamos em 12, 13 só para votar para os colegas que a gente indicou. Por isso que a gente fala que é truculento, não existe. Eles sabiam quem ia levar, eles são cínicos, né? eles tiram sarro da gente, né? aí fica lá, põe um banquinho para a gente sentar. E é aquilo que todo mundo já conhece, e que nessa época eles nadaram de braçada, muito mais até por causa da situação da pandemia, que, diferente deles, a gente tenta respeitar, a gente é, faz um esforço aí para não ficar perto, enfim, chegou comissionado a sair lá e falar assim, olha, a gente vai ver quantos de vocês vão entrar, e quando lá, eu estava no meio dos 12, 13, que não votaram na, na indicação deles. A Assembleia começou às 4h30 e 32, às 4h30, às 16h30, às 16h33 16 tinha acabado. Eles não fizeram a segunda votação, a segunda chamada. Eles fizeram a primeira chamada, às 16h30, uhum. e votaram, né? E no edital é muito claro que teria duas. Até acho que eles não iam fazer mesmo, porque só entrou quem eles quiseram, a quantidade de pessoas, a gente perdeu de forma cachapante, né? Acho que é 67 a 12, enfim. Mas eles não fizeram a segunda chamada para coro. o quórum quem estabelecia era eles uhum. também. E. Assim, foi, se encerrou a Assembleia para a Comissão Eleitoral, às 16h33, nós, e aí a gente conversou, o, o nosso coletivo conversou, e sim, nós vamos judicializar, nós é, entendemos que a gente precisa é, judicializar e precisa explicar também o que, que aconteceu, a, a, a categoria precisa saber. E quando eu falo categoria, eu falo, independe se é o um sindicalizado ou não sindicalizado, é a categoria, né? essa divisão infame que se faz entre um e outro também divide a, a, a luta, né? porque daí quem não é sindicalizado não consegue, se a gente que é sindicalizado não consegue se sentir representado, imagine quem não é, ele é apartado o tempo todo, né? É, do, de, de todos os processos que, precisavam, que eles precisavam participar. Então foi isso que aconteceu, por isso que a gente é, faz a denúncia e foi e decidiu por judicializar, pedindo para que esse pleito de, de, dessa dessa dessa eleição da comissão seja desfeita, né? Seja cancelada. Mas enquanto isso não acontece, a gente está fazendo a campanha. Isso a gente deixa para o pro jurídico, para os nossos consultores, nosso nosso apoio jurídico resolver. <risos> Posso responder para deixar um pouquinho para o Marco e agradecer a, a todo mundo que entrou aí para falar e, e, e repetir que a gente precisa estar tá todo mundo junto. Precisa. Servidor público, concursado, é o servidor que está na linha de frente. A vaga que você não tem no posto de saúde não é culpa do servidor público, pelo contrário, possivelmente ele está lá fazendo a diferença. Ele está lá questionando, está lá denunciando, está lá chamando, está lá usando o celular dele quando ele tem, porque até, porque até isso acontece nos postos de saúde, né? O monitor de creche, de, o educador infantil, o professor é servidor público, né? O porta aberta, o atendimento ao servidor é servidor público. Todos nós precisamos fazer, é, conclamar, nos unir, para que a sociedade também reconheça e nos apoie como servidores públicos. A gente não passa. Quer dizer, se deixar do jeito que está, a gente vai ser passageiro tanto quanto eles, e a gente não pode permitir isso. O meu emprego é, não me faz obedecer o meu patrão, não me faz obedecer o meu governo. O meu emprego me faz obedecer a lei. O professor obedece o planejamento da, da educação. Ele não está lá para obedecer o patrão. E quando o servidor público deixa de ter esse status, deixa de ser é desqualificado, deixa de ter a sua estabilidade, não tem legitimidade, ele passa a ser o empregado do patrão. E o empregado do patrão ele tem que obedecer. E ele não pode passar para a população nem nada que o patrão não permita que seja feito. Então é isso, companheiras e companheiros. E eu estou animada e vamos à luta. E vamos tirar a pelegada do STMC e vamos para lá. Muito bom, Jaque. Obrigado pela sua contribuição aqui na nossa conversa. Vou passar de imediato, então, para o Marco Aurélio, para que ele faça suas considerações finais e responda também em comentários e, e algumas questões que foram, foram colocadas. Fique à vontade, Marco. Legal, obrigado. obrigado. Todos me ouvem? Me ouvem. Sim. Sim. Legal. Eu... Vocês devem ter visto que eu me apavorei aqui, porque tive uns probleminhas, eu estou em dois aparelhos, eu estou no celular e estou no note, porque um funciona para ouvir, o outro funciona para falar. É assim que se vive na pandemia agora. É, eu estava dando aqui uma olhada nos, nos comentários para levantar a, a alguns pontos importantes, eu até... É, depois, ao final, vou pedir para a Jaque fazer um esclarecimento que está pedido ali, que a Jaque vai fazer isso de forma bastante objetiva e, melhor, e, e muito melhor do que eu. É, uma das coisas que o pessoal disse aqui no, no, nos comentários é, sobre a história e tal, né? e aí eu estava aqui me lembrando também na intervenção da Jaque que eu morava praticamente em frente à prefeitura, no Tamaracá, não sei se vocês associam o edifício ao, ao nome, é, se você está na escadaria da prefeitura, olhando para a direita, é aquele prédio com a lateral verde ali. E a minha janela era a primeira aqui, lá no 13º andar, e eu vi, digamos assim, o sindicato nascendo. Eu vi, no final dos anos 80, Toda essa luta que a Jaque relatou, a gente acordava com as primeiras lutas dirigidas por esse sindicato e é uma coisa assim é, é, que marcou muito a minha a, a, a minha vida naquela temporada, né? Depois, em, em 90, 89 mesmo no final de 89, começo de 90, eu saí de Campinas, fui para Indaiatuba, fiquei por lá todo esse tempo que eu comentei na intervenção anterior, é, mas eu vi esse sindicato nascer. E, e era muito empolgante ver toda aquela galera se juntando e, e discutindo e se mobilizando, e nós estávamos numa época né, que ainda a gente estava vivendo ali o, o, o, o final daquele ascenso que levou à redemocratização do país, à promulgação de da Constituição de 88, né? E uh, agora, né, é como se num filme você tem ali um, um, passa um, sei lá, um, um ônibus, alguma coisa, a imagem some e, de repente, você está aqui em 2021, é, tentando justamente resgatar aquela coisa arada toda que a gente viu, que era a grande característica do servidor público da nossa cidade, que era a organização, a luta, a disposição, para uh, lutar, enfim, pelos seus direitos, né, pela dignidade da categoria do servidor público do município de Campinas. É, então, um pouquinho dessa história, uh, agora, nós temos chance de resgatar, né, e uh, no momento em que é... Vou repetir, me repetir um pouco, me desculpe, mas é uh, essencial fazer essa, essa resistência. Basta lembrar, por exemplo, que o município de Campinas foi um dos primeiros a impor a reforma previdenciária do Bolsonaro aos servidores. Né? E nós, nós só não só uh, não estamos tendo reajuste, não estamos tendo uh, aumento salarial, como também estamos tendo perdas salariais importantes, por exemplo, por conta do processo de reforma da Previdência, implementado agora no final do governo Jonas, Campinas foi vanguarda do atraso, com a colaboração da direção sindical, que está, eu espero e acredito, saindo do sindicato a partir da próxima gestão, né. Então, nós realmente temos uma missão que é histórica, é muito, é, é muito curioso de participar das reuniões com as centrais sindicais, porque é quase unânime entre, é unânime, né, entre todos, a percepção dessa importância histórica dessa campanha, dessa, dessa campanha é, é, eleitoral que nós estamos vivendo no Sindicato servidores a partir de agora. e com isso, a nossa responsabilidade, tanto de quem está na chapa, como de todo servidor que tem consciência da necessidade de se organizar para resistir, não só contra ah, os planos de fome, de miséria dos governos, a partir do governo federal, né? como e chegando até o governo municipal, que no fim das contas implementa, seja Dário, seja Jonas, a política bolsonarista e anti-servidor que o neoliberalismo uh, trouxe para o nosso, nosso país nos últimos anos, né? como também a luta da resistência antifascista, né? onde estava nos atos agora contra Bolsonaro e Mourão, pelo impeachment desse eh, indivíduo que que ocupa a presidência, onde estava o sindicato dos servidores, né? é, nós tínhamos lá a oposição, nós temos, é, e quando a gente fala que a gente tem orgulho de ter construído essa unidade, vejam só a diferença, né? nós tínhamos lá uma direção sindical ausente e nós tínhamos uma oposição sindical unificada, lançando a sua campanha praticamente em pleno ato pela... Uh, pelo impeachment de Bolsonaro e, e de Morão, né? Então é, é, é um é de uma é, é de uma significância muito grande, né? É parte do que forma o DNA dessa uh, oposição sindical unificada. É estar na luta, estar na rua, estar aonde o povo está, já que a Jaque veio com um o, um, vamos de clube da esquina, né? tem que ir aonde o povo está, o, o sindicato tem que estar, as direções sindicais tem que estar onde está o servidor na luta e conduzir a categoria como fração da classe trabalhadora para as lutas que interessam não apenas a categoria, porque aí a gente fica naquela, né, naquela coisa corporativista, naquela coisa que não deixa de ser um pouco atrasada, e passa a desenvolver uma luta que é uma luta da classe, no seu conjunto, contra os planos de fome, de miséria, de destruição do serviço público, de pilhagem do Estado por parte dos empresários, como acontece e se reproduz em todas as instâncias de poder e de governo nesse país, né? Se você tem, de um lado, generais, coronéis, milícias roubando vacina, você tem, no município de Campinas, uma destruição do serviço público, você tem um processo de, de, entrega, do, do, de entrega dos bens públicos, da qualidade de vida da população, por meio de... de, de manobras como a, a sessão onerosa, que tem sido combatida aí, é, por vários companheiros, né? é, essa questão tem que ser também levada adiante, e o sindicato simplesmente ele se põe de costas para a categoria e para a classe. Né? Então, eu espero que a gente, de fato, consiga juntar mais e mais gente eu acredito muito que a hora que a unidade das oposições chegar lá no chão da escola, do posto de saúde, lá na, no, nas unidades onde se concentram os colegas uh, do operacional, né? enfim, a partir do momento em que chegar a nossa base, lá onde nos postos de trabalho, a notícia da unidade das oposições, nós vamos ter... Uma, uma acolhida muito grande, nós vamos ter um, um, um espírito de, de reanimação da categoria, para que a categoria consiga, de fato, trazer à realidade essa nova representação sindical combativa, classista, lutadora, que a gente espera construir. É uma unidade que tem que permanecer, e vai permanecer durante toda a campanha eleitoral e durante toda a gestão sindical, porque nós estamos de corpo e alma envolvidos nesse processo, nós temos plena consciência, e tenho certeza que os companheiros do CTR também têm plena consciência de que nunca foi tão necessária a unidade das esquerdas e das, uh, uh, e dos, das organizações classistas combativas lutadoras desse país, para que a gente consiga, enfim, superar esse momento tão difícil que todos nós estamos vivendo. Muito obrigado a todas e todos, muito obrigado ao Centro Cultural Esperança Vermelha por essa oportunidade de estar conversando com tanta gente, é, e tanta gente lutadora, tanta gente engajada, envolvida, participativa. Né? Muito obrigado é, aqui de público a todas as centrais sindicais que têm manifestado seu apoio à nossa unidade das oposições, a CUT, a CSP com lutas, a Intersindical, ao Sindicato dos Metalúrgicos e a FETAM, com quem nós tivemos uh, já uma reunião hoje, teremos ainda mais uma reunião nesta semana e são companheiros que também estão aportando com um apoio muito importante, que certamente vai nos ajudar muito a vencer essa luta, que é uma luta de todos nós. Muito obrigado. E desculpem por me exceder no meu tempo. Tchau. Obrigado. Não, está dentro ainda. Não, acho que não excedeu, não. É. A, Maravilha. A Jaque, você quer fazer um complemento? Vamos lá. É, é... Processo eleitoral, Jaque, desculpa. Você dá uma, um play aí daqui um pouquinho? Do, sobre o processo eleitoral, né? Você quer que eu fale? Então, é, então... Também, não, mas... Rapidinho, assim, o, o, as informações que a gente tem, né, então, abriu ontem as inscrições, o que a gente sabe é que temos a chapa 1 inscrita hoje hoje eu perguntei, né, e a gente é a 2, mas o período de inscrição é até sexta-feira, a homologação dessas chapas é a semana que vem, também é a semana que vem, que eles aí tem três dias, que é o prazo de impugnar, eles, têm, eles podem impugnar, fazer alguma indicação de problema, e daí nós teremos três dias para corrigir, caso haja apontamento de algum problema. Né? Pode ser que apareça alguma outra chapa, a gente não sabe né? Se, como que isso se dá, mas é até sexta-feira as inscrições sobre a chapa, as eleições é dia 22, dia 23, teremos urna no segundo no edital, lá teremos urna no sindicato, na Casa do Aposentado, do Passo, e no Mário Gatti e as urnas volantes. Mas a gente vai acompanhando e informando a vocês disso. É, eu gostaria também de falar, com muito prazer, que a Chapa Unificada tem 18 mulheres e 13 homens. Né? Então, de novo a gente fez a composição aí com as mulheres, e, e, quiçá, um dia a gente vai melhorar esse número aí, né? Porque a gente sabe que as grandes, que na, na, nas escolas, as monitoras, a, a, as mulheres estão em peso, né? E tem as duplas jornadas, estão lá, cuidam dos filhos dos outros, às vezes quando deveria estar mais próximo dos próprios, mas é com muita satisfação que eu participo de mais uma chapa onde uhum. tem a maioria mulheres e de todas as secretarias e de vários grupos aí de, de trabalhador. Eu acho que é isso. Muito bom. A a Aline, gente... é, já que a Aline está perguntando quem pode votar no processo eleitoral do sindicato, os os votantes têm que ter mais de três meses de sindicalização, tá? Então, quem tá. se sindicalizou há mais de, a de três meses para frente, né, pode votar. Quem não é, neste regimento é assim, né, gente? Então, mas a gente fala que a gente precisa de todo mundo, porque construir essa campanha e, e essa luta precisa de todo mundo e um dia talvez a gente não tenha essa diferença entre sindicalizado e não sindicalizado e todo mundo pode exercer aí seu direito ao voto é o que a gente é uma das nossas pautas, é o que a gente quer também acho que ficou mais alguma coisa para responder ah só uma coisinha eu, o Marco começou o agradecimento eu gostaria de complementar assim que a gente falou sobre a unidade ainda antes de ter a comissão eleitoral o, o PCB é, publicou o apoio, o PSTU publicou o apoio, o Partido dos Trabalhadores publicou o apoio, o PSOL, é, com as suas lideranças, também publicou o apoio, os mandatos que a gente tem na Câmara, né, é, também, além de, de publicarem o apoio, de falarem sobre o apoio, estavam lá na, na comissão eleitoral, nos apoiando, o Paulo, a Guida, o Cecílio, é, a Paola... O pessoal estava lá em peso, nos, nos acolhendo, nos apoiando, nos orientando naquilo como, como pode, né no, no que pode ser feito. Mas alguma coisa sem responder, acho que não. Então é isso, de novo pedido, vamos precisar de todo mundo. E a gente pode levar, e a gente vai levar. Muito obrigada ao Centro Cultural Esperança Vermelha, que é um lugar que eu tenho muito bem, né é muito, eu gosto muito. Já participei de outras conversas e acho que está aqui para a gente participar é, na campanha. Muito obrigada, Rádio Noroeste, muito obrigada a todos e a todas que puderem construir essa campanha, essa luta, essa resistência e esse resgate do sindicato para os servidores públicos municipais de Campinas. Avante! Muito bom! Legal. Então, a gente agradece imensamente ao companheiro Marco Aurélio, à companheira Jaqueline Teixeira. Eu sei que o dia de vocês hoje foi super pesado. Imagino que amanhã vai ser outro dia pesado. Então, a gente fica muito feliz de vocês terem prestigiado e é, passa, garantido, né, reservado esse tempinho para estar aqui com a gente nessa, nessa conversa. Com certeza vai armar a nossa militância aí, para fazer campanha no, nos próximos dias. Se você, como a Jaque mesmo falou, se você não é sindicalizado ou sindicalizada, você pode ajudar fazendo campanha, né? Na, no, seu, no setor onde você trabalha, nas suas redes sociais. A partir de agora, a gente vai começar a produzir materiais e, e vai ter uma política de comunicação para a gente fazer campanha. Então, quem puder ajudar a, a Chapa 2 será muito bem-vindo nos próximos dias, porque é necessário uma mudança radical na direção do nosso sindicato. A gente fica por aqui e agradecendo os nossos convidados. Na semana que vem, na terça-feira, a partir das 19 horas, acredito que a gente vai discutir o tema do, do Casarão do Barão, que tem, é um tema é, com, com a mobilização política recente é bem grande, e a gente vai entrar nas nuances desse tema, já demos informes por aqui. Essa conversa sobre a campanha da Chapa 2 não, não se encerra aqui, a gente está só dando pontapé inicial. Em outras rodas, vamos voltar, sempre dando informações aqui, e sempre que possível, que necessário, a gente convida vocês de novo para falar aqui. O CCV está à disposição de vocês, como espaço, e para articulação política, e quando vocês precisarem, é, vocês sabem que é, é só chamar. Tá bom? Boa noite para vocês, boa noite para quem está acompanhando, e a gente encerra com o nosso fora Bolsonaro, né? Fora, de, fora Bolsonaro e fora Pelegada. Valeu, fora gente. Boa noite. Fora Pelegada. Valeu. Fora Pelegada, fora Bolsonaro e Mourão.